Olá, pessoal. Hoje a gente tá aqui com o Bruno da Silva. O Bruno é professor lá na Cal Poly, em São Luís Obispo. Tudo bem, Bruno? Oi, Adolfo. Tudo bem. Então, Bruno, fala um pouco sobre você, quem é que você é, o, o que é que você é aí na, na, na Cal Poly. Explica brevemente o que é que você é e o que é que você faz. Bom, aqui na Calpoli eu sou professor assistente, né? Então... Aqui a gente tem essa, essa, esses níveis. Então, o primeiro nível seria o de professor assistente. É, então, estou seguindo aí a carreira de professor assistente, depois professor associado, professor ah, full. E eu ensino disciplina de de Software. de Software sempre foi a minha área principal. Embora eu tenha me formado em ciência de computação, todos os níveis aí, bacharelado, mestrado, doutorado. Mas sempre foquei, desde a graduação, em alguma coisa relacionada a desenvolvimento de software, sempre foi a minha curiosidade. E acabei focando mesmo, tendo títulos em ciência de computação, sempre na área de engenharia de software, aqui eu fui contratado numa linha de engenharia de software. A gente tem um curso de graduação em engenharia de software, além da ciência da computação. Então, é um major, né? um curso específico, um bacharelado. Então, ensino disciplinas nessa, nessa linha de engenharia de software do, do, do bacharelado em engenharia de software aqui da Calpora. Esse bacharelado em engenharia de software é quatro anos? Quatro anos. Quatro anos. Então, é como, como ciência da computação, né? que também é quatro é, anos. É, aqui a gente tem um bacharelado em ciência da computação, tem um bacharelado, bacharelado em engenharia de software e o bacharelado em engenharia da computação, que até esse ano era compartilhado com o, o departamento de engenharia elétrica e Aí a Copaola decidiu, o Colégio de Engenharia decidiu criar um departamento separado, então a gente vai ter agora um departamento de Engenharia da Computação. Uhum. Legal. E aí, deixa eu começar. Aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante, você compartilhou lá no, no Twitter né, umas imagens lá de uma formatura, né, porque por causa da pandemia não está podendo ter formatura física. É, primeira pergunta que ele, você chegou a participar já de, ah, pelo pelo tempo que você está aí né? você está aí desde 2017 não é isso isso isso participei de uma formatura já aqui é, em tempos normais <risos> e porque eu eu não que eu, eu passei um ano lá nos Estados Unidos eu não cheguei a participar de uma formatura da universidade onde eu estava mas eu participei lá da University of North Carolina e era assim era um ginásio um ginásio bem grande né e aí toda Pessoal é na arquibancada, né? Eu vi que essa formatura no Minecraft foi mais ou menos isso também, né? Isso. Tinha uma arquibancada, o um pessoal lá. Isso, e... normalmente é, tem a formatura geral, a cerimônia geral, que é no estádio. É aberto, então não é no ginásio, é no estádio. Ah, sim. E... De... Alguns departamentos fazem cerimônias uh, exclusivas. Então, o departamento da gente, a gente faz uma cerimônia que é dentro do teatro. É... Uh, então, a gente usa, o, o aluno opta por participar das duas ou participar somente de uma delas. Então, na, ano passado, eu participei, é, que foi de uma versão do, do departamento, no teatro, e, em geral, é, no estádio. E aí, esse ano, teve essa versão do, do Minecraft, que você mencionou, que não é uma exclusividade que a Capola, outras universidades fizeram isso também. E, e que, que aconteceu em maio, no final de maio, algumas universidades baseadas em a, a, a graduação um pouco antes, a gente, como é baseado em trimestre, a gente, a graduação no meio de junho, então, a gente é, começou com a ideia de uma professora, e essa professora lançou para os alunos, os alunos abraçaram, um grupo de alunos, e eles se organizaram para construir é, o campus, não o campus 100%, mas a gente construiu, a gente que eu falo, né? os alunos do departamento, construiu, os alunos construíram 90%, é, alguns professores contribuíram um pouco, eu, por exemplo eu construí o meu office, por exemplo o meu filho e, e eles construíram o estádio e aí fizeram palco no estádio e aí organizaram tudo direitinho, Algum, algumas familiares tiveram acesso, se interessaram eles ficavam na arquibancada e aí tinha uma uma transmissão via zoom e que passava para a imagem do Minecraft e o áudio via zoom para o streaming no YouTube e e aí tinha aquele processo de anunciar os nomes, os alunos passam, falam lá na frente, falam alguma coisa em alguns segundos, um agradecimento em alguns segundos, e depois pegam o diploma, é interessante que teve que adaptar um pouquinho, por exemplo, o tia do departamento, que normalmente entrega o diploma, ele jogava um livro do Minecraft, jogava o um livro no chão, o estudante passava assim, pegava o um livro no chão e, e, e caminhava para o outro lado. Foi uma experiência interessante, sinceramente, uma forma muito criativa que as pessoas estão encontrando. De, de criar memórias, né? Então, a é, graduação é um momento de você celebrar, de você criar memórias né, para o resto da vida, e foi uma forma bem criativa de pessoal criar memória em tempos de, né, bem difíceis. É, eu vi lá, o, o vídeo está no YouTube, né? Tem, tem alguns alunos até que aparecem lá com a família do lado, né? O pessoal tirando foto, foi bem interessante. É. Mas aí, você falou, tweetou isso, e você deu isso como um exemplo de um, de um, como se fosse um lema, né, da Cal Poly, que é o Learn by Doing, né, aprender fazendo. Então, eu tenho algumas pesquisas, é, em primeiro lugar, é interessante que você entra na página da Cal Poly, ele já escreve lá, a Cal Poly, né, para quem não, não conhece, né, é, o nome em inglês é California Polytechnic State University, seria traduzindo, Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, e aí tem todo esse contexto, porque, se não me engano, o estado da Califórnia é o estado que mais investe em universidades, né porque lá, lá nos Estados Unidos, tem essa questão das universidades públicas, geralmente são estaduais é, aqui no Brasil a gente também tem alguns estados que têm universidades estaduais, mas eu acho que a maioria das universidades públicas são, são federais, e e diferente aqui do Brasil, é uma universidade ser pública aí é, sim, simplesmente significa que ela é mais barata que uma particular, mas... E geralmente as particulares não têm fins lucrativos. Não dá tempo de explicar tudo isso, mas só queria que você contextualizasse em primeiro lugar essa questão, porque o sistema público da Califórnia tem a Cal Poly e tem também as... o é, Cal... As UC É, os é, e tem mais outro grupo, não é? Isso. É, é, tem basicamente três sistemas. Dois principais e tem um menor. Tem o um sistema de, de, de community colleges, que são, traduzindo aí, o pedaleço de faculdades comunitárias, mas não é uma terminologia muito usada no Brasil, não é usada no Brasil. Mas community colleges são cursos de curta duração e oferecem uma formação pouco qualificada, assim, para você ingressar no mercado de trabalho. Os alunos podem decidir ficar ali pelo... Uh, pelos community colleges, ou eles podem transferir para a universidade de quatro anos. E aí, na Califórnia, uh, tem dois sistemas de universidade de quatro anos, que é o sistema UC, que é a University of California, aí vem a cidade. Aí vem UC, Berkeley, UCLA, UC Irvine, UC Davis, e aí vai, acho que eu me lembro umas 10 E tem o sistema CSU, que é o sistema California State University, e aí vem também o nome da cidade. Então, CSU São Francisco, CSU San Diego, CSU São Luís Obispo, que nesse caso é chamado de Calpoly por questões históricas, eles não mudaram o nome. Então, só tem duas Calpolys, tem uma Calpole em Pomona, é, que é a CSU Pomona, e tem a Calpole é, São Luís Obispo, que está dentro do sistema CSU, e tem 23 universidades. Então, só para você ter uma ideia, tem. É, Fora, tirando o Comunicose, tem 33 universidades estaduais na Califórnia. É, enfim, pode, posso falar um pouquinho, sobre mais mais números, mais dados sobre a Califórnia. Não sei se, se vai dar tempo para expandir muito isso, mas, enfim, é um estado economicamente bem quente. É, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem 50 estados, então só a Califórnia ele concentra cerca de 50% dos investimentos em startups é, de todos os Estados Unidos. 45% de todos os investimentos de startups estão ali naquela regiãozinha da, da Bahia de São Francisco, que é a região do Vale do Silício é, e um quarto de nossos alunos vem dessa região do Vale do Silício muito e de, muito de, muitos deles voltam para lá também e outro um quarto de nossos alunos são da região de Los Angeles que é uma, também uma região economicamente quente é, então é, é diversidade puro, como você falou, é Diminui o custo para quem é residente do estado, porém, ainda assim é pago. E a Copoli tem esse lema de learn by doing, que você mencionou, que é, é basicamente valorização do aprendizado prático. Posso posso falar um pouquinho mais sobre isso? Se é. que Eu queria aproveitar e introduzir a pergunta. Duas perguntas fizeram lá no Twitter. Uma da professora Cristina, que é lá da Federal da Bahia, né? e outra do Danilo Monteiro, que é doutorando na Federal de Pernambuco e professor e coordenador na Uninasal. A pergunta da Cristina é, é, é... Ela perguntou, mas eu acho que... Eu, essa eu já sei a resposta. Se Learn by Doing é o lema do curso de computação, não, né? É o lema da própria universidade. E quais os métodos de ensino utilizados para dar apoio ao tema? Ok, é, excelente pergunta. É, sim, o, é o, o Learn by Doing é da universidade. E algo que emergiu da universidade, não foi algo assim, algo foi algo que a administração resolveu, vamos, vamos criar um marketing, vamos colocar aqui um lema e tentar ver se dá certo. Não, foi algo que emergiu. Uh, e Enfim, não é exclusividade da Calpoli, a Calpoli não é a única universidade que faz aprendizado prático, né mas ela resolveu que é isso, levar isso como algo estratégico. Então, é algo que é incentivado desde lá de cima, do, da, da reitoria, do presidente. E em todos os níveis que chega até o departamento. E em termos de metodologia, isso varia de departamento a departamento, curso a curso, é claro. Mas o que a gente faz no departamento é tentar ah, aplicar na, pra... na área de computação, na área de engenharia de software, isso não é muito difícil. Então, se professores, se não, até alunos aí estiverem ouvindo, não vão achar muita novidade, porque na área de computação é intrinsecamente aplicada. Mas é, a gente tenta dar um, um incentivo a mais a isso. Então, por exemplo, todas as disciplinas do departamento, elas têm um componente do laboratório, você tem que ter laboratório. Você não pode dar só aula, só aula no sentido de só lecture. Você tem, sempre tem que dedicar uma carga horária ah, para laboratório. E no laboratório, os alunos ah, tem que estar tá aplicando alguma coisa é, estruturada. Então, você tem que preparar a sua aula, seu lecture, mas também você tem que preparar o que é que o aluno vai trabalhar no laboratório e sempre tá ligando o conteúdo à prática. E os alunos são são bem exigentes em relação a isso. Então, eles já entram com essa expectativa. Eles sabem lá de fora que o tem esse estilo, então eles entram com essa expectativa e você tem que estar tá atendendo essa expectativa. Então E no processo de avaliação anual, a gente sempre tem que estar tá demonstrando que a gente está tá lidando com isso, está tratando isso. E, bom, aí depende muito da disciplina em termos mais específicos de método. Então, por exemplo, em disciplina de engenharia de software, a gente tem, os alunos desenvolvem projetos práticos. É, no curso de engenharia de software, a gente tem duas disciplinas de engenharia de software, engenharia de software 1 e 2, em que os alunos estão sempre desenvolvendo projetos, então a, a disciplina é, é toda baseada em projetos. E os alunos um, trabalham em times de desenvolvimento. Tem um curso de introdução em engenharia de software, que é um curso só de engenharia de software para os alunos de ciência e computação. Eles são obrigados a pegar disciplinas. Se eles acharem vago, eles podem pegar a as, as, as sequência de duas disciplinas. E os alunos de engenharia de software, do, do bacharelado de engenharia de software, eles precisam fazer, no último ano deles, o que eles chamam de capstone que é uma coisa interessante que eu não via no Brasil. É, que é uma... Eles precisam desenvolver uma solução real, fim a fim, passando por todo o ciclo de vida, tudo que você vê na indústria, tipo de todas, quase todas as estratégias de testes, múltiplas estratégias de teste, dependendo do tipo de produto que eles estão desenvolvendo, é, todo o pipeline CD, é, entrevista com usuário, reuniões periódicas, isso do, ao longo de nove meses, que são três trimestres que a gente tem, é o último ano acadêmico deles, e para um cliente externo. E os clientes externos são, são gente da indústria que está esperando coisa a nível de indústria. Então, a gente já teve clientes externos de todo tamanho, tipo, startups locais a empresas grandes globais como Amazon, Microsoft, Salesforce, por aí vai. Mas, porque essa questão, então, você falou do projeto Capstone, então, o que você faz, por exemplo, na sua disciplina, que não, não é o projeto Capstone, é, não tem um cliente real, né? Isso. É... Tá, como é que a gente faz isso, né? Eu, eu já ensinei o Capstone uh, ano passado, esse ano eu não ensinei, e esse ano que vem eu vou ensinar só a primeira disciplina da sequência de três. Então, por sinal, eu estou agora encarregado de, no verão, selecionar esses, esses clientes que vão, vão, vão começar o próximo ano acadêmico no, no outono. É, mas quando a gente não está com, com o Capstone, né como é que a gente faz? Boa pergunta. A gente... Como é que eu fiz? Eu vou falar como é que eu fiz. É... E uma, uma das versões que eu ensinei, eu ensinei com uma espécie de... de um, um, um viés de empreendedorismo. Então, eu tentei montar uma espécie de... É, um processo de, no início de design thinking, que os alunos tinham que montar uma espécie de... Se eles tivessem uma, que montar uma startup, qual seria a ideia deles? E aí, eu montei um processinho baseado naquele livro Sprint, não sei se você conhece. Um livro azul, um livro bem famoso, que já teve até tradução para português, que começou com funcionários do Google, e aí eles criaram uma empresa parte quando eles continuaram trabalhando com o Google e criaram esse processo chamado Sprint, não confundir com o Sprint do, do, do Scrum, é, tanto que eu chamava de Design Sprint, então a ideia de você montar um design de uma ideia para poder continuar na disciplina, e aí é um, é um processo bem interessante que, em vez de ficar fazendo brainstorming, é uma forma que o brainstorming normalmente é bom quando você não tem muito tempo, não tem muito recurso, mas, normalmente, ganha no brainstorm sempre quem tem a, a voz mais mais forte. E aí, como a gente tinha tempo, eu planejei direitinho o tempo para isso na disciplina, então a gente aplicou esse processo de design thinking, baseado, adaptado né, para o que a gente tem na realidade da sala de aula. E os alunos criaram essa ideia com uma espécie de votação, de desenho, de prototipação, criaram um, um, um user study no final para modelar a ideia no início e depois continuar com os dev sprints ao longo da disciplina. Isso, isso foi uma versão. Não tinha é, cliente, então a ideia emergiu a partir deles, dos times. Uma outra versão, foi uma, uma versão que a gente rodou esse ano, e, inclusive, tem um viés aí de pesquisa educacional na área de engenharia e software, que inclusive a gente vai, vai apresentar no Chase, a gente tem, teve essa palestra aprovada no Chase, um artigozinho de, de duas páginas, só proposta, proposta de palestra, e depois teve um outro, um outro evento que a gente submeteu e que a gente tinha mais dados, a gente tem um paper maior, que é o RE, que é a Conferência de Engenharia de Requisitos. A gente está na trilha de, de ideias, que eles chamam de RE Next. Como se fosse uma trilha de ideias inovadoras lá do, do, da Conferência de Engenharia de Requisitos. Que é o seguinte, a gente tem... A gente pareou dois, dois, duas disciplinas. Então, tinha a disciplina de Engenharia de Software, essa sequência de Engenharia de Software 1 e 2, para os alunos de Engenharia de Software, do bacharelado de Engenharia de Software. E tinha uma outra disciplina... Que a gente costuma dizer que a gente sequestrou. Um outro, um outro professor é, resolveu, entre aspas, sequestrar a disciplina, que é uma disciplina chamada, era chamada no catálogo de Computação para Poetas Copying for Poets. E o interessante que a gente transformou na verdade, o outro professor, basicamente, mas a gente trabalhou em conjunto, que a gente pariu, essas duas turmas ele transformou em engenharia de software para alunos que não são de engenharia. Então, era engenharia de software que isso ia na trilha de general education. Então, pessoas de ciências políticas, pessoas da área de educação, pessoas da área de do escola de agricultura, pegavam essa disciplina como forma de ganhar créditos de general education. E, e eles tinham que desenvolver, ou trabalhar no processo de desenvolvimento de software com os alunos da minha disciplina. Então, eles eram os product owners. Então, a ideia veio deles. As ideias do, do, dos, dos produtos vieram daquela disciplina e eles tinham que, semanalmente, interagir com os nossos alunos para construir o design, para depois é, avaliar o design, avaliar os protótipos, avaliar o que os alunos iam no final de cada sprint, sprint integrando, entregando. E, então, era uma forma de a gente fazer essa espécie de jogo de, de papéis com os alunos de uma outra disciplina. Então, a gente tem alguns resultados interessantes dessa experiência que a gente vai estar apresentando no Chase depois no AI Next. Uhum, legal. legal. É, tem uma, uma pergunta aqui do Danilo que eu acho que você já respondeu em boa parte, mas eu, eu vou só acrescentar uma informação. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, porque. Pelo que eu me lembre, eu não sei como é a Não né? na universidade que eu fiquei lá nos Estados Unidos, a maioria absoluta dos estudantes meio que moravam na universidade, né, então eles tinham bastante tempo para se dedicar a tudo da universidade. O Danilo Montelo é professor numa universidade particular, eu vi que você já foi professor em universidades particulares, né, uhum. Será que dá para implantar essas, essa ideia que você falou aí, das, até mesmo do, do Capstone e da, das suas disciplinas de engenharia de software dentro do contexto brasileiro? Você tem alguma dica? Eu, eu acho que sim, viu? Para falar a verdade, eu não sei porque isso ainda não foi... Talvez existam algumas iniciativas, mas assim, em larga escala, talvez... É, eu não vejo, eu não via. Talvez tenha algumas... Uma pessoa ou outra diga, ah, a gente já fez isso aqui e tal. Mas eu não vejo por que não. Por que não? É uma relação de ganha-ganha. Então, eu posso até falar um pouco mais do processo. De repente, dá para ver se dá para ser aplicado no Brasil. Então, a gente tem uma chamada, um call for proposals, que as empresas, a gente tenta fazer que essas chamadas cheguem nas empresas. E as empresas vão construir um, um documento de uma ou duas páginas. Às vezes, eles conversam com a gente para a gente ajudar eles a construírem. E, e precisa demonstrar uma relação de ganha-ganha. Então, a empresa tem que estar entendendo que os alunos são estudantes. Tá? É, eles estão pegando disciplinas, eles não vão ganhar salário, tá, não há é mão de obra barata, então é importante ter essa mentalidade, se não conseguir ter essa mentalidade no Brasil, seria inviável. E as empresas estão interessadas porque é uma plataforma também de contratação, as empresas não tem como crescer se não tiver mão de obra qualificada, então eles querem ter essa relação próxima com a indústria. No final, uma forma de explorar ideias, às vezes, já teve casos de, de as empresas continuarem os produtos que os, os alunos desenvolveram, já teve casos de as empresas contratar os alunos para ajudarem a continuar, depois que eles se formaram. E já teve casos que, simplesmente permite, morreu porque foi uma forma de explorar uma ideia. E, às vezes, não tem fôlego dentro da empresa, não tem gente suficiente para explorar ideias. Uma forma deles explorarem essas ideias é através desses projetos com a universidade. Então, acho que é uma forma de, de deixar claras as expectativas desde o início. E acho que é viável, sim. É, aqui tem uma coisa também chamada de AEB, e falando de empresas, dessa relação estreita com empresas, como é que eu traduziria Seria conselho consultivo industrial, algo desse tipo. Em que isso é muito comum em empresa, em departamentos de engenharia e computação. Então, tem uma série de membros da indústria que estabelece uma comunicação com o departamento. Então, tem, a gente tem duas reuniões anuais com esse conselho. E o departamento convida essas pessoas para vir ao campus e tem um dia, dois dias inteiros de reunião com essa... Então, esses caras ficam aqui dedicados só para isso, para conversar sobre currículo, conversar sobre formação. O departamento pode aproveitar e pedir auxílio para projetos de pesquisa, ou pedir auxílio para renovação de laboratórios, desde que haja sempre uma relação de ganha-ganha e honesta entre todas as partes. Eu acho que isso ajuda bastante manter a gente com os pés no chão é, e o viés prático, inclusive alguma ligação aí também com o Learn by doing. Ótimo. Então, vamos passar agora para outro tema aqui no, no, no podcast, eu, às vezes entrevisto gente da academia, às vezes entrevisto gente da, da indústria, no caso você está na academia, e aí vieram as perguntas, a primeira pergunta foi do Danilo, né, sobre essa diferença entre o que você foi professor aqui, mas se não me engano, você só foi professor aqui no Brasil em universidades particulares, né? Universidades e faculdades particulares. Maior e, parceiro, eu ensinei um ano no IFBA. Qual, mas é a pergunta dele é: qual é a diferença entre os nossos alunos e os alunos daí? É, boa pergunta. É, tem uma diferença. Estou ouvindo um pouquinho de retorno. Tem uma diferença que. Na verdade, a professora do, do college aqui me perguntou, essa, fez essa pergunta também. E vou falar um pouco, o que para ela, acho que dá para tá, responder aqui também. O é, meu conceito de bom aluno, na época que eu ensinava no Brasil, era um pouco diferente. Na, na, na época do Brasil, bom aluno é aquele cara que você, faz em uma, você fala em uma frase que ele tem que fazer e ele se vira. É. Só que a gente não tinha muitos bons alunos nesse nível pelo menos minha, na minha experiência. a gente tive muitos alunos desde casa, já ensinei em curso noturno, que eu via o, o cara trabalhar o dia inteiro, chegava de noite para assistir sua aula, e aquele era o único momento que ele tinha para aprender, ele não tinha tempo fora, fora ali na sala de aula, e o cara ficava mesmo cansado o tempo todo ali olhando para você, tentando absorver o máximo possível para aprender. Mas aqui, talvez por uma questão cultural, não dá para você dizer para o aluno, eu quero que você faça, em uma, em uma frase, eu quero que você faça isso. Você tem que dar uma instrução, você tem que prover um, um guidance, você tem que prover um, entendeu? um guia de passo a passo, ou quase um passo a passo que ele fazer. Mas uma vez que você prover uma, uma trilha, um caminho a seguir, eles, eles vão longe. Você pode pedir para eles fazer coisas complexas, Inclusive, eu tenho um aluno de graduação aqui que me ajuda em pesquisa, que, não sei, talvez valem para um ou dois alunos de mestrado juntos. Desde que você tenha tempo para guiar o cara para fazer algo relevante. Então, eu diria que a diferença do aluno é que é essa. O aluno ele, ele está muito interessado em empreender, ele é muito capacitado, o filtro aqui é alto, bem alto na Calpoly. Os caras entram com GPAs, né, o, score, o score deles é bem alto. Então, filtro é alto, então eles têm capacidade, mas eles precisam de muito auxílio, muito guidance. Essa é a diferença. Enquanto que no Brasil, quando eu tinha contato com um bom aluno, não me dava muito trabalho para orientar. Aqui dá mais trabalho para orientar, mas uma vez que você tem tempo para se dedicar, você consegue fazer coisas bem complexas com eles. E aí vem a questão da... Carreira, né? que eu entrevistei aqui o Maurício Nishi, o Bruno Cartacho entrevistou lá no podcast dele o... Qual é o nome dele? Igor Steinmacher. Né? E aí você, eu acho que você comentou lá no Twitter, essas questões de diferença de carreira. Você já falou um pouco, eu acho lá no início, que você está também num tenure track. Né? Você, tenure track, para quem não sabe, você consegue uma espécie de estabilidade depois de uma série de anos é, lecionando, passando por fazendo pesquisa, passando por, por avaliações regulares, aí a universidade não pode te demitir arbitrariamente, não é isso? Isso, estou e, é, nessa é, do, do Tenure Track. É, aqui é o processo probatório de seis anos, e tem também a carreira de Lecture, que é, que é a carreira de professor, basicamente, para ensinar. E aqui a gente tem a carreira de professor, que é para ensinar e fazer pesquisa e trabalhar com o que chama de serviço aqui no, no, nos Estados Unidos. É, estou terminando meu terceiro ano, então estou aí na metade do, do processo probatório. Existem algumas variáveis, se você já teve experiência antes, você pode pedir um créditozinho para reduzir isso para menos tempo, mas estou falando do padrão, seis anos. E aí, depois, você pode ganhar essa estabilidade que você mencionou e pode ser promovido para professor associado. E aí depois de mais seis anos, pode ser promovido para professor uh, full. Titular, né? Sim. E, mas assim, as expectativas em termos de pesquisa, de desempenho do, do, do professor aí, em pesquisa, na Calpol especificamente, não são tão altas quanto, por exemplo, numa universidade nível R1 ou R2 nos Estados Unidos, certo? Isso, isso, isso. A gente até trocou uns tweets recentemente é, sobre isso, é, é, é, exatamente. Então, aqui, como a universidade aqui, é o foco é, primeiro, primeiro foco é ensino. Qualidade de ensino, isso é, é a marca da, da universidade, e preparação para a força de trabalho, o mercado de trabalho, é, Qualidade. E em segundo lugar, pesquisa. Então, eu diria que a minha atividade principal é ensino. Em segundo lugar, vem pesquisa. Em terceiro lugar, vem serviços. Quer é participar de comitês internos, departamento, college, universidade, comitês científicos externos da, comunica, da comunidade. Então, eu diria que a minha, é, a minha atividade principal é sala de aula. Uh, 12, horas, 12 horas de aula por semana. Então, por aí você tem uma ideia. Então professores de universidades e de pesquisa, eles não dão isso tudo de aula, né? só lectures, né? então isso aí ou mais. Então, eu tenho que dedicar a maior parte da minha semana em é ensino, que não envolve só sala de aula, né? O professor sabe que ensino, você além de estar na sala de aula, você gasta, gasta muito tempo trabalhando, é, corrigindo coisas, muito tempo preparando aula, eu diria que talvez metade da minha semana aí é alguma coisa relacionada a ensino, com certeza. Eu acho interessante, gosto muito disso. Acho que é uma forma de você impactar positivamente na, na vida das pessoas. Mas, na entrevista do Igor Steinmacher, ele falou sobre... Ah, tem, tem tantas horas disso, tantas horas... Você falou 12 horas, é 12 horas em sala de aula ou 12 horas em sala de aula... E, além disso, tem toda a preparação que envolve é, essas 12 horas. Literalmente, sala de aula. 12 horas. Só quando eu falo sala de aula, é lecture e laboratório. Né? Uhum, certo. A professora Cristina fez uma pergunta que eu acho que já, já foi abordada. Então, eu queria agora saber um pouco sobre sua carreira até agora. Que é, em primeiro lugar, você lembra como é que você se interessou pela computação? Como é que você decidiu, a ah, vou fazer o um curso de graduação em ciência da computação? Eu acho que eu segui mais aquela ideia, aquele interesse tradicional de, na maioria das pessoas. Você começa a ter o seu primeiro computador e aí você fica curioso, né? Eu tinha muita curiosidade, passava horas explorando cada opçãozinha do sistema operacional, cada a, a, é, switchzinho ali, para se você mover para um lado, se, mover, se você marcar isso, desmarcar isso, o que é que acontece. Então, aquela, aquela curiosidade. E na época de escola, tinha um, uma aula de, aula de informática, né, disciplina de informática, você programava um pouquinho... Eu programar uma espécie de se programar como coisas iam ser desenhados na tela mas nunca cheguei a programar mesmo com linguagem de programação eu lembro muito bem que eu cheguei zerado de programação praticamente na época da da faculdade um pouco de html mas html não, não te dá tanta né, experiência assim de programação e pegar a disciplina de algoritmo fazer ideia do que era um algoritmo e achava que era matemática parecia o nome parecia que era logaritmo ah, deve ser uma matemática avançada um logaritmo avançado hein? e mas aí no primeiro dia de aula vi não é isso aí é isso aí que eu quero mesmo e, e é isso mas você fez na, na federal da bahia, federal da bahia. E, na verdade eu fiz uma graduação na universidade particular chamada faculdade barbosa e aí depois ah, fiz mestrado no federal do rio grande do sul depois do doutorado, voltei para Salvador é, para fazer doutorado na, na UFBA. Mas você é de Salvador? Nasceu em Sou Salvador, de... morar em Salvador? Sou de Salvador, fiz graduação, resolvi fazer um mestrado fora, e aí voltei depois para fazer doutorado em Salvador. É, eu fiquei curioso, eu como uma pessoa também do Nordeste que acabou... No caso, eu estou morando aqui em Curitiba, né? mas eu fiz o doutorado em São Paulo. Mas como é que veio essa sua decisão de... ah Você está morando em Salvador, de repente diz, ah, vou fazer mestrado lá em Porto Alegre, do outro lado do país. Pois é, cara, é, é, isso é uma questão que até hoje eu tenho que entender o é que foi o que me motivou. Eu acho que talvez exemplo, eu tinha professores que tinham... Eu gostava assim, de alguns professores e aí perguntava e tentava entender o que é que eles fizeram. E aí vem aquela ideia, ah, então isso é possível, né? E até então, né, isso não tinha sido apresentado para mim. Então, eu acho que exemplos de professores, e aí me despertou essa ideia de querer um pouco expandir meus horizontes. Ter algum crescimento pessoal também? Acho que foi isso. É. é, porque, para quem não é da academia, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente em computação, é um grande centro, né vários professores mais antigos lá, a sede da Sociedade Brasileira de Computação é lá, né, então também não foi por acaso, né, mas é isso. só assim que o campo... O caminho mais natural para quem está na Bahia é ou fazer na própria Federal da Bahia, que eu não sei se na época eu já tinha mestrado, ou lá em Recife, que é pertinho, ou no Rio que também é do lado, né? É, tinha um mestrado é, em Catrônica, é... o pessoal fazia muita coisa de computação lá. Ah, ainda não eu tinha o tinha mestrado em computação. Em não. Certo, aí você voltou para fazer doutorado já na Federal da Bahia quando. Foi, foi naquela época que. Que era o, federal, o, o doutorado conjunto com a Estadual de Feira de Santana e uma isso, outra exatamente. exatamente. Que foi uma, uma experiência inovadora lá de ter um doutorado entre três instituições, se não é, me Eu peguei ainda é, essa época. É, eu, largar, então eu deveria dizer que meu doutorado é multiinstitucional. É, no papel está isso aí. Agora não tem mais isso. Ah, então, foi uma ideia de crescer a comunidade local científica para criar esse doutorado fazia sentido na época, depois de um tempo não fazia mais sentido manter esse caráter multiditucional, aí o FIBA criou um, submeteu, eu, eu criei um programa parte, né, só UPA. Mas na minha época eu estava, acho que talvez tinha sido um dos últimos a, quando ainda era é Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre sua pesquisa, antes eu queria continuar ainda essa questão da sua carreira. Ainda durante o doutorado você começou a dar aula em particulares, ou você só começou a dar aula nas universidades particulares lá de Salvador, depois que terminou o doutorado? Eu, na verdade, eu comecei a dar aula no final do meu mestrado. É, no final do mestrado, eu, eu voltei para Salvador antes de defender, na verdade. E aí, foi um caminho meio, meio louco aí, porque na época eu fiz um trabalho de, de conclusão de curso, e aí na, a minha orientadora na época tinha, teve essa ideia de submeter um projeto de pesquisa, a gente submeteu para o FAPESB, que é a agência de, de pesquisa local da, do estado, e, e aí, mas aí eu fui para o mestrado, aí depois que, em alguns anos, dois anos, quase dois anos de do mestrado, o projeto foi aprovado, e aí veio a transição de governo, demorou um pouquinho para o projeto começar, aí eu resolvi... Voltar para Salvador, trabalhei nesse projeto, que começou com a ideia lá do meu trabalho de conclusão de curso, um projeto de pesquisa e inovação, de uma parceria com uma empresa. E, e aí, depois de alguns meses, comecei a dar aula da própria faculdade em que eu me formei, e depois de alguns meses, terminando meu mestrado. E aí, uhum. terminou o mestrado e continuei dando aula lá, né, em tempo parcial, e entrei para o doutorado, e aí continuei dando aula Teve uma época, da enquanto eu ainda estava no doutorado, que eu trabalhei como engenheiro de software uh, no CIMATEC, no Senai CIMATEC. Aprendi bastante lá. E, quando eu terminei o doutorado, eu fiquei realmente full-time na trabalhando no, na Universidade de Salvador, que é uma universidade particular, que tem um programa de mestrado acadêmico. E, e eu estava nesse programa de mestrado lá, por, por dois anos antes de vir para a é, E aí, teve... Duas perguntas relacionadas a isso. Uma foi do Danilo, né? Como ocorreu a sua saída do Brasil para ir para os Estados Unidos? Que dicas você pode dar? E a professora Cristina pergunta como é que você consegue sobreviver sem a Carajé. É. Boa pergunta. Abraço para a Cristina. Cristina foi minha co-orientadora, na verdade. É... Ajudou bastante na época do doutorado. É, Cláudio Santana foi, foi meu orientador. É, cara, a gente cozinha aqui, né, a gente tem um carregamento de dendê, né? <risos> um estoque de dendê em casa, e a gente faz, a gente não faz acarajé, porque é difícil de fazer, dá um trabalho danado, nunca fiz, mas a gente faz muqueca, a gente faz muqueca aqui, muqueca baiana com a gente dendê, faz uma farofinha de azeite, faz, a gente tenta ser criativo, faz, cozinhar para matar a saudade, fazendo churrasco de vez em quando, então a gente tenta esquecer um pouco a acarajé fazendo coisas parecidas para matar a saudade. E a outra pergunta foi como é, como é que eu Como, como é que você casa? saiu do Brasil? É, eu sempre tive vontade de ter uma experiência no exterior. Na época do doutorado, eu quase vim, não vim. Eu tinha ia fazer o doutorado de sanduíche, né? Na época do... Já tinha uma bolsa do CNPq lá pré-alocada para fazer o doutorado de sanduíche. E já tinha um professor aqui que tinha me aceitado, que era o, o Pran da UC Davis. E, mas acabou que não deu certo porque a gente descobriu que nós íamos, íamos ganhar um filho, então não ia dar muito bem para sustentar, né, uma família com bolsa de doutorado, mesmo com plano de saúde e tal. E aí a gente falou, vamos adiar isso, é, terminar o doutorado e vamos tentar ver alguma coisa para frente. E aí terminou o doutorado, fiquei dois anos trabalhando na, na, na Unifax, né, quando terminou o doutorado, também saí do meu emprego de dinheiro de software no Cimatec. E, e aí comecei a explorar ideias, até um momento que eu pensei, ah, por que não aplicar para trabalhar lá? Cheguei a cogitar a indústria também, na Califórnia. Cheguei a aplicar para alguma, algumas empresas, cheguei a ser entrevistado para algumas empresas. Ah, mas aí, na época do governo Trump, algumas empresas estavam meio reticentes, né? o Trump ia começar bem no, no ano seguinte. E na, na, na, na academia não tem isso, que na academia você o processo legal é um pouco diferente. Posso até falar sobre isso um pouco depois. E eu falei, não, deixa eu, deixa eu continuar na carreira acadêmica mesmo. E aí comecei a aplicar para a Universidade da Califórnia, que a era, é uma área que eu já conhecia, a gente já tinha viajado para cá, a gente já tinha é, passeado aqui, já tinha passado aqui quase um mês aqui na Califórnia. Minha esposa tem parentes aqui na Califórnia. O clima é bom. É uma área economicamente é, é, vantajosa e, de repente, se eu quiser ter projetos com empresas, tô estou próximo das empresas, ou se eu quiser um dia mudar para trabalhar 100% na empresa, eu posso ter essa proximidade também. Então, foi, foi o que me atraiu Aí comecei a aplicar e aí, entrevistar e aí, deu certo. É, uma coisa que o pessoal... Bom, é, primeiro, você falou essa questão de entrevista. Você teve que fisicamente ser entrevistado aí? Sim, o processo é bem diferente né, do Brasil. É, não tem esse esquema de edital público. É um processo de contratação bem parecido com a empresa. Claro que internamente tem uma série de regras que as pessoas envolvidas precisam seguir, sem dúvida. É, e aí tem um processo de toda análise de documento, né, currículo... Você escreve alguns documentos para dizer o que é que você faz em pesquisa, qual é, qual é a sua intenção, que é que você faz, por exemplo, agora está sendo obrigado o, o candidato a escrever um, um diversity statement, que é vocês dizer o que é, o que é que você fez, o que é que você pretende fazer, se você não fez, não é obrigado, mas o que é que você pretende fazer para incluir manter a diversidade nas suas aulas, nas suas pesquisas, por exemplo. Então, tem alguns documentos que você tem que escrever, é, referências, eles ligam para as referências em algum ponto do processo, isso aí varia de, de departamento a departamento, em algum ponto do processo eles literalmente ligam para as suas referências para fazer perguntas básicas. E fazem entrevista por telefone. Se você passar da, dessa primeira etapa de documentação, você vai para a entrevista de telefone, se você passar da entrevista de telefone, eles checam as referências e te convidam, uh, os finalistas são convidados para o campus para uma entrevista... Uh, não só uma entrevista, mas uma experiência completa. Então, você passa aí, no mínimo um dia, dois dias, uh, de, do café da manhã até o jantar. É um processo bem cansativo. Então, o cara já te pega no hotel para o café da manhã, você já começa ali conversar com um ou dois no café da manhã, ali você já está sendo entrevistado de alguma forma. De alguma forma, você também está ali verificando se tem um match, se tem um casamento entre as suas ideias e a ideia de que as pessoas que vão trabalhar ao seu redor, e aí tem uma agenda intensa aí de entrevistas com grupos de, de professores, com o diretor do, do colégio, com alunos, então almo aqui a gente faz almoço com os alunos, os candidatos vêm e almoçam com os alunos, então depois a gente pede feedback para os alunos, é, e aí o professor tem uma ideia de como é que são os alunos, e os alunos têm uma ideia de como é que seria o professor, e depois aí, os alunos alimentam o processo também. É, e aí, no, de noite, aí de tarde, mais entrevista, de noite, jantar com cinco, seis uh, membros do departamento. E aí, quando chega no hotel, você está exausto, cara. <risos> Mas é isso aí. E é, é, é, é, é, assim, entre, entre uma entrevista e outra, você tem que dar uma palestra sobre a sua pesquisa. Alguns departamentos, você tem que dar uma palestra sobre uma mini aula. Uma mini aula sobre um assunto específico. E eles pagam as despesas? Para tudo, para tudo. Claro. Uhum. É, legal. Mas aí você falou que tem um, todo um processo legal né, para a pessoa conseguir o um visto de residente. Quer dizer, eu acho no caso é visto de trabalho inicialmente, não é isso? Inicialmente o visto de trabalho, a, a maioria das universidades é, apoia, apoia nem todas, mas a maioria sim. Então, aqui a Copola apoia. Então, se há um interesse do departamento, o departamento só cuida da questão acadêmica da qualidade. O, o, o departamento julga e o comitê seletivo julga que aquele é, professor é um candidato em potencial, a, passa por o departamento para cuidar dessa parte de, de legal. E aí a, a universidade apoia. E aí você tem, na, se você ganhar a oferta, o departamento só julga também a questão, o mérito acadêmico e profissional. Se você ganhar a oferta, aí você negocia, que é que pode... O que, é que a universidade pode te apoiar para o seu visto? Então, isso aí passa a ser até padrão. Eles já sabem, né? Quem vem de fora, você tem que gastar com taxas né, de visto. Depois você tem o, o, o, a, o Green Card, que é o, uma espécie de documento de residência permanente. E, e é essa diferença de empresa que eu estou falando nisso, que aqui nos Estados Unidos, o visto de trabalho é o mesmo visto se você vai trabalhar na área acadêmica ou na área... Ah, empresarial, corporativo, é o visto h 1 b Só que, historicamente, nos últimos anos, acho que, sei lá, nos últimos 10 anos, tem sempre mais aplicações do que o que o Congresso autoriza. Então, tem um, um teto. Então, digamos que, eu não sei o número exato, mas digamos que o Congresso autoriza 500 mil vistos de trabalho para o país naquele ano. E aí, tem um milhão de aplicações. Então, ah, vai ter aí uma loteria. É, tem um bônus, se você tem mestrado, Tá? se você é doutorado, doutorado, mestrado ou doutorado, se você é um dos dois, você ganha um bônus na loteria, como se você ganhasse uns tickets a mais aí na na lotérica, para tentar ganhar essa loteria. E assim que assim, funciona, a empresa precisa, a empresa carrega o processo, não é o candidato, não é o imigrante. O, o, o, o, o, a empresa tem que estar interessada, então ela paga um escritório de advocacia. ou ela, se é uma empresa grande, ela tem um escritório de advocacia interno, para lidar com migração, as empresas grandes todas têm isso. E na área acadêmica não tem loteria, simplesmente se for a acadêmica, se for uma universidade sem fins lucrativos, ou uma universidade estadual, como o caso da Copoli, não tem loteria. Então, basta ter a documentação e o desejo de contratar. Ah, sim. Então, essa é uma diferença importante. Vamos passar agora, então, para o assunto da sua pesquisa. Então, na sua página você tem vários temas, que, os tópicos de pesquisa. O Danilo, ele ficou interessado especificamente em uma das suas áreas aqui, que ele falou é, Emotion and Sentiment Analysis in Software Engineering, né? Análise de sentimentos e emoção em engenharia de software, ele pediu para você explicar o que é a área, as pesquisas, o que você está realizando, não sei se você está realizando no momento, mas... É, eu, eu, eu tenho bastante interesse nessa área humana, nessa área, né, aspectos humanos de dinheiro de software. É, e isso tudo começou quando eu li aquele livro chamado Peopleware. Então, eu recomendo quem, quem nunca leu esse livro. É um livro relativamente antigo. Tem uma, a edição mais nova dele, de 2013. Mas é um livro que foi escrito, eu acho que na década de 90, 80, não me lembro. Mas tem alguns capítulos que parecem ser bem atrasados, mas o, a essência do livro é impressionante, que lidar com essa, essa área humana do, da dinheiro de software, projetos de software. Então eu já começa tentando argumentar isso, que a maioria das várias ações que projetos de software podem falhar, mas o, quando você vai analisar o, a causa raiz dessas, dessas razões, normalmente são questões sociológicas, são aspectos humanos. E aí depois posso recomendar um outro livro também nessa linha e aí eu comecei a tentar vamos ver o que eu posso fazer nessa área e aí em 2017 eu tive essa ideia de aplicar ferramentas de análise de sentimento já tinha alguns outros pesquisadores né ainda é uma área bem bem incipiente na, na engenharia de software quanto é mais avançada na área de marketing análise de sentimento de Twitter para políticos por exemplo a app reviews a marketing análise de sentimento de texto né de, de na área de marketing e tal, mas na área de software nem tanto, e a gente começou a tentar pegar essa linha que alguns pesquisadores já tinham começado, é, tive um, um colega de doutorado, que hoje é até professor da UFRB, o Rodrigo Souza, que é, fez um, um artigo em parceria comigo, em 2017 a gente aplicou ferramentas de análise de sentimento em um milhão de commits, tentando analisar se haveria alguma relação entre sentimento positivo, negativo e a, e a quebra do build, né, então, a gente avaliou os sentimentos, que é o, os, os commits que vinham antes do, do build lá do, do Travis, Travis CI. E foi bem na época que eu estava entrevistando para o Calpola. Por sinal, o Rodrigo apresentou esse trabalho lá e ganhou o prêmio de melhor apresentação no MSR. E, e aí foi quando tudo começou. E aí até hoje eu tenho sempre todo ano alguma coisa ou outra trabalhando nisso. Então, já, a gente já aplicou aqui com o aluno da Cal análise de sentimento para issues do JIRA, JIRA dos projetos da PASH, que são é, abertos também, todas as issues dos projetos da PASH. Aplicamos, uh, estamos aplicando agora, aplicamos com uh, revisão de código, comentários de revisão de código, de, de pull requests, estamos aplicando agora. Ferramentas de análise de sentimento, a gente está, na verdade, todos esses artigos, eles ou eles são baseados em um protótipo acadêmico, ou eles são, é, ou são modelos de machine learning, que os, os pesquisadores constroem para tentar avaliar sentimento. Então, a gente está avaliando agora as, as ferramentas de análise de sentimento da, da indústria, do, do, do, dos serviços cloud. Então, a gente está utilizando o Azure, o Microsoft Azure, o IBM Watson, o AWS e o Google. Todos esses quatro têm um serviço ali de análise de sentimento, tá analisando a performance, e como se esperar, só para adiantar o um resultado, é, eles não funcionam tão bem quanto as ferramentas específicas. Mas a gente, ninguém nunca testou, nunca mostrou isso, então, a gente está tentando dar esse viés acadêmico, então, a ideia é analisar o diversos níveis de emoção, o sentimento, né, polaridade de sentimento, para ver se isso tem alguma relação com alguma prática de, de desenvolvimento de software. E, e essa é mais ou menos o nível que a gente está, de forma geral, da comunidade de análise de sentimento. Tem um workshop separado só para isso, que é o C-Motion. Tem acontecido todo ano junto com o uhum. Além dessa área, você está atuando em alguma dessas outras áreas que você tá, tem aqui no seu entre os seus tópicos de interesse, na, na sua página, aqui tem a evolução de software e a análise de software, não. Como é que se traduziria software analytics? É, boa pergunta, não sei. É, seria isso. É, análise de dados de software. É, é, meu, nome é de, meu nome é meio chique aí para... Algumas coisas que o professor já fazia bem antes disso. Mas é bastante mineração de repositório. Hum. É uma espécie de data science aplicada para dados de, de software, big big data do software ou big big code algumas pessoas chamam de big code. É, eu tem um tem um deixa eu falar algumas coisas recentes que eu tenho feito. Então tem um projeto agora de verão que a gente vai começar. Tive um alunos explorando superficialmente. Agora a gente vai começar no verão um projeto que está sendo financiado pelo pelo college aqui. Dois alunos eles vão fazer vão construir um assistente de voz para desenvolvedores e times e regiões de times. Então, não sei como está a popularidade aí no Brasil do o Alexa, do, da Amazon, o Google, o assistente do Google, ou Siri, da Apple. Você fala... É, é o Alexa e o... Qual é o nome do outro? É o do Google. Eu, eu não vejo muitas pessoas usarem, nem, nenhum dos dois. Quer dizer, o Alexa, é, o Alexa tem um dispositivo físico, né? Acho que a Google também tem, né? Mas eu não sei se está vendo aqui no Brasil. E o Siri eu também não, não vejo muito. Assim, eu acho que a, a percentagem de pessoas que têm iPhone no Brasil é bem inferior a de outros países, né? Oh, principalmente dos Estados Unidos. Então, eu sei, por exemplo, eu conheço gente que tem iPhone e não usa Siri. Então, não sei, mas ah, é possível que eu esteja enganado com relação a isso. É, então a ideia é fazer um, um assistente, de voz, um skill, né, o, a Alexa chama isso de skill, desenvolver um skill para re, responder perguntas de repositórios de software. Então você quer saber, ah, qual é o, como é que está o crescimento da cobertura de testes no meu projeto nos, nas últimas semanas, ou nos últimos, comi, nos últimos pushes ou algo do tipo. Ah, quais, quais são as, ah, as issues que estão associadas para mim, as issues severas que estão associadas para mim? É, então... A ideia é você... A gente fazer esse skill através de uma interface diferente. Coisas que você poderia responder através da interface do, de um GitHub da vida, de um Jira, entendeu? É, e a gente está dando essa interface via voz, utilizando a infraestrutura que esses essas soluções oferecem do Google e do Amazon. Uh, elas oferecem uma infraestrutura para você desenvolver os seus skills. Uh, skills de voz, né comandos de voz e tal. Então, a gente vai explorar isso. Vai, faz sentido? Vai fazer sentido? Não sei. A gente vai tentar descobrir isso aí. É interessante. E aí eu queria saber também: é que uma coisa que a gente pergunta pra, principalmente para professores, né? Você gosta de programar e você tem tempo para programar hoje em dia? Pouco tempo. É, não, eu tento, tento achar tempo para programar quando eu tenho que ensinar alguma coisa relacionada à programação. É, mas um pouco tempo. É, então, por exemplo, na, numa das turmas de engenharia de software, resolvi ensinar um pouco de React, aí resolvi aprender React, aí comecei a programar um pouquinho de React, por exemplo. É, resolvi aprender, a gente, resolvi fazer coisas de banco de dados no SQL com MongoDB. Aí aprendi como é que você faz, você liga sua API RAS com banco de dados Mongo, MongoDB, por exemplo. É como eu tenho conseguido programar no momento. É, no verão, espero nesse projeto aí com os alunos eu conseguir programar alguma coisa, tentar contribuir alguma coisa com eles aí nesse projetinho que eles vão fazer de assistente de voz. Mas é muito complicado, muito complicado mesmo. É, maior parte do tempo eu estou preparando material de aula ou fazendo um pouco de pesquisa. E... Deixa eu... Aqui. Ah, sim, é que eu ia perguntar para você, isso aqui foi uma pergunta também pelo Twitter, que eu, é, eu vi que você, em, em, em seus trabalhos, você estudou a questão do, do uso da UML na indústria brasileira, né você fez uma survey, a pergunta, não sei se está muito relacionada ao, ao que você faz hoje em dia, mas é, eu vou, vou repassar, porque a gente recebeu, é... E eu, e eu acho uma pergunta interessante, eu acho que o seu ponto de vista, justamente por ser é um professor que está lá com, com o pessoal que vai, daqui a pouco estar no mercado, né, e já é o pessoal que, como você disse, já, já é até um pouco assediado pelas indústrias. Então, a pergunta do, do Paulo Daniel Gonzalez é como é que você faria para que uma linguagem de programação, ele deu como exemplo Elixir, possa crescer e ser mais usada na indústria? É, pergunta tá interessante, Vou dar uma opinião de quem nunca mexeu com isso. Então, eu, eu nunca pesquisei linguagem de programação, nunca tentei propor nenhuma nova linguagem de programação, nunca programei em LX, Mas vou, vou tentar imaginar como é que seria isso. É, bom, eu acho que olhando outras linguagens, como é que outras linguagens cresceram? Eu acho que as linguagens elas crescem quando elas têm um ecossistema ao seu redor. Se você olhar JavaScript, por exemplo. É, tem muita gente criticando JavaScript, mas por que ela está sempre no topo né, ou próximo do topo? Porque ela tem um ecossistema fenomenal de bibliotecas, de ferramentas, de frameworks, que faz ela crescer e ser uma das linguagens mais utilizadas. Né? Então, eu diria que tem que investir no ecossistema de bibliotecas, de como é que a comunidade pode criar novas bibliotecas, como é que a comunidade pode criar frameworks em cima disso, como é que, hoje em dia, com a computação na nuvem, como é que isso se entrega com o ferramental, ferramental de computação na nuvem? Se eu quiser criar um API REST com a linguagem XYZ ou LX, eu consigo isso? Eu consigo integrar o meu código em LX na, num pipeline CICD que a minha empresa, o meu serviço, o meu produto vai oferecer para os seus usuários, etc. Então, eu diria em termos de ferramenta, tem que estar tendo um bom suporte para ferramental de pipeline CACD, de deploy na, na, na nuvem, e um ecossistema de aceitar contribuições de, da, da comunidade. Então, por exemplo, você tem um, um NPM da vida aí para uma linguagem XYZ, faz toda a diferença. É, então, nesse caso, acho que o Alixir também, tá que ele tem o Rex, tem bastante gente publicando é, pacote lá. Conhece, você conhece bastante aí. <risos> certo. Aí... Eu queria saber, agora, partindo mais... A gente vai até meio que voltar ao lado pessoal, a gente já teve a pergunta do Acarajé, lá da Cristina, mas a, a primeira coisa que, que me vem à cabeça é que você pode ter tido alguma dificuldade no início, quando você começou a dar aula aí, com a língua inglesa, né? Porque por mais que você domine inglês, você é. já passou na época, mas uma coisa é você viajar, uma coisa é participar de conferências, outra coisa é você dar aula para... Eu acredito que a maioria dos seus alunos sejam nativos, né? E... O domínio do inglês passa a ser muito mais importante, imagino. Como é que foi para você na prática? Foi, foi bem difícil. Acho que até hoje eu tenho que trabalhar na melhoria do meu inglês, para falar a verdade. É, eu, eu nunca tinha feito pós-doutorado, nunca tinha feito nenhum intercâmbio antes de vir trabalhar aqui. Só visitas de, no máximo, uma visita de um mês. Então, mas eu tive a oportunidade de sempre estudar inglês. Já fiz, tinha feito curso de inglês. Trabalhei em projetos que precisavam de inglês na época do cimatec A gente trabalhou projetos em inglês. É, projetos que tinham stakeholders de várias regiões do mundo. A gente trabalhou com projeto para Ford, por exemplo. Tinha Ford aqui nos Estados Unidos. Tinha a, a parte de sistemas Java na, na Índia. Tinha, e a gente tinha uma parceria com o Instituto Fraunhofer, na Alemanha. Então, era muita coisa em inglês. É, e na área acadêmica... Eu escrevi minha tese em inglês, participei de conferências em inglês e tal. Então, isso ajudou. Mas quando você vai para a sala de aula e você vai para o tete a tete, é diferente. Mas é o que eu pensava era assim, olha, eu vim, fiz entrevista aqui, comecei com a galera, o pessoal viu que meu inglês era tinha um nível X e ainda assim eles resolveram me contratar. Então, eu tentava me segurar nisso e aí ao longo do tempo você vai se sentindo confortável, você vai melhorando, mas sem dúvida foi foi um grande desafio. Um grande desafio. É, a, a minha impressão, porque eu passei um ano lá no, no Raleigh, na Carolina do Norte, é que, assim, em parte, também há uma certa valorização do, dos alunos em termos de. Ah, pô, a gente está vivendo aqui, a gente tem ó, professores do mundo inteiro, né? Eu conheci iraquiano, indiano, chinês, né? Então, por um lado, eles sabem que, que você não domina, mas aí, pô, pô esse cara está aqui, né? É, é. E tem uma outra coisa: os alunos eles valorizam muito a honestidade. Então, se você já, já começa de peito aberto, diz, olha, eu vendo aqui, eu tenho essa experiência aqui, eu vendo aqui, é, já valorizam logo de cara quando você é sincero e quando você sabe que você tem, você mostra um pouco de vulnerabilidade, não precisa ser explícito, mas é, um, é uma linha súbita aí entre ser explícito e implícito. E quando os alunos percebem, pô, o cara está aqui, o cara, um doutor está aqui, está se dedicando, e ele te dá um crédito. E a partir do momento que você come, ele te dá um crédito, você começa a mostrar que você merece aquele crédito. E aí, eles você tá você ganhou a, a turma. Mas você já chegou fora da universidade, principalmente, a passar algum perrengue, assim, de alguém não entender o que você estava falando, ou alguém não gostar do não jeito é. que você falou, e, e ser mal educado já, com você? Porque... É, bom, no início, na verdade, o início foi bem complicado. E quando eu falo início, não o início, né, necessariamente, das primeiras aulas. O início desde a viagem. Você já começa na viagem... Enfrentando dificuldade pelo museu. É, a viagem de mudança, então a gente mudou com cachorro, para trazer cachorro para um outro país já é complicado. É, aí você começa até aquelas barreiras desde o check-in na companhia aérea, a, e depois você chega e. você Eu cheguei aqui faltando três semanas para começar as aulas, e estou bem apertado, e tenho que fazer tudo, ter que criar uma conta do banco, tendo que. É, comprar um carro, e aí eles deram um carro alugado, mas tem um certo tempo, uma hora você vai ter que comprar seu carro, aí você tem que ir ao contrato banco, você tem que criar a documentação, que é tipo um CPF daqui, né o Social Security, aí você tem que resolver toda a papelada na universidade, aí você tem que ir para uma reunião ou outra na universidade, e aí você ainda tem que descobrir, ah, eu tenho que preparar a aula. E por aí vai. Então, esse início foi bem, bem desafiador, e aí, uma coisa que me ajudou foi observar aulas. Aqui, o pessoal é muito aberto à observação de aulas. Então, eu observei a aula de um outro professor, já para ter uma ideia, uma coisa que me ajudou bastante. E ao longo do processo, você acaba é, tendo que também receber professores para observar suas aulas. E, mas, em geral, o início de ter que resolver milhões de coisas em espaço curto de tempo e ainda preparar a aula foi bem desafiador. Eu pergunto sempre aqui para os meus convidados, o que é que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação? É, eu diria que tem em mente que você é um resolvedor de problemas, né? Eu acho que problem solving, acho que é a primeira, a principal competência que você tem que desenvolver, Tá? Então, acho que a gente está, o um cientista da computação, o um engenheiro de software, ele, ele é um problem-solver, ele é um resolvedor de problemas. E, e a gente está numa uma área que praticamente não há limites para resolver problemas, né? Então, a gente está numa área que não é limitado por leis físicas, leis naturais, né? Diferente de outras engenharias, que também são resolvedores de problemas, mas, normalmente, eles estão limitados por questões físicas, né? Outras engenharias, outros produtos. E a gente, não. A gente, então, é, tem em mente que você está numa área fascinante de que você praticamente não é limitado por nada, a não ser a sua ideia e as ferramentas que você tem disponíveis. E você sempre tem a oportunidade de criar novas ferramentas também. E tem em mente que você tem que desenvolver esse, esse, esse skill, essa, essa competência de resolver problemas. E também, ao longo do tempo, você está aberto para aprender é, competências não técnicas. É muito comum você ver excelentes programadores, mas quando você coloca ele dentro de um, de um time, ele precisa colaborar, ele tem dificuldades, tem barreiras, porque não se comunica bem, ou porque não aceita as, as ideias, ou não, não consegue às vezes convencer que a sua ideia é a melhor, uh, e por aí vai. Então, soft skills, né, competências não técnicas, eu acho também bastante interessante explorar, recomendar para quem tá começando. Você já indicou um livro aqui pra gente, o PeopleWare. Existe mais algum livro, ou filme, ou série, ou podcast? Qualquer coisa, e não precisa ser só da computação. O que você quer indicar para os nossos ouvintes? Bom, bom, primeiro, obrigado por estar oferecendo esse podcast de qualidade para a comunidade. Então, eu indicaria o seu, mas quem já está ouvindo já conhece. Então, deixa eu indicar outros também. O pessoal que te segue no Twitter, provavelmente vai ver lá, né? Tem um podcast do Bruno Cartacho, do Xará. Tem... É... Eu recomendo podcast também de, de desenvolvedores. Então, não só de, de, de gente da área acadêmica, também de desenvolvedores. Eu re, recomendo, não é bem uma mídia, mas participar de conferências de desenvolvimento. Eu, eu me arrependo de não ter participado mais cedo, comecei a participar mais mais mais tarde. Mas eu acho que eu aprendi muito no participando de conferências de desenvolvimento, é diferente de conferências científicas completamente. É, tem um livro que é bem nessa linha de aspectos humanos, de trabalho em grupo, em projetos de software, que é o The Culture Code. Não sei se tem tradução. É, é, um, é um livro que não... O People é bem aplicado a software, a projetos de software, mas o, o Culture Code é sobre trabalhos em grupo em geral. É, e se você aprende bem a trabalhar em grupo, você tem aí um... Um pé direito aí numa carreira de sucesso já e eu diria que esses dois livros e tem um, se você quiser algo um mais técnico, tem aquele livro do The Clean Architecture do Uncle Bob é, tem vários livros legais do Uncle Bob, mas um, tem um recente dele, que é o Clean Agile que ainda está na lista aí para eu ler mas o último que eu li dele, que eu gostei bastante é o The Clean Architecture é o Robert Martin também conhecido como Uncle Bob Certo. Eu vou deixar tudo isso na descrição do episódio, vou deixar também o seu site, lá no, no seu site tem todos os links, que, eu imagino que tem todos os links sobre você, né? Para saber mais sobre você, é, entra ali no seu site, tem um link para o Twitter e para Google Scholar, né? Não tem mais nenhum outro site não, né? Não, não. não, não. não, não. Certo, vou colocar aqui, né? lá. Aí eu queria saber só se tem alguma coisa que que você gostaria de falar, que a gente não tenha falado ainda, se você quer agradecer alguém. Uh, bom, eu, eu, eu sou sempre grato às pessoas que participaram da, da minha carreira acadêmica e de indústria, um pouco de indústria também. Então, eu falei, eu mencionei a Cristina, o Cláudio... É... Tive alguns colegas também na área do, do mestrado, na época do mestrado da, da UGS, que eu pedi bastante. Tem um Kleiner, o Kleiner Farias, lá da Unicinos, que eu tenho uh, colaborado com ele. Na área de, de carga cognitiva, tem um aluno de doutorado que a, a, trabalha com avaliação cognitiva. Então, agradeço o Kleiner por ter me colocado nessa, nessa linha aí com ele. É, e o professor Manuel Mendonça, também lá da UFBA, também um cara que tem uma visão bastante, já homenageado no Cibsoft, então o pessoal da, da área de software deve conhecer ele. E, e convidou também para trabalhar no Cimatec, na época né, que ele estava na indústria também. Me esqueci agora, vou, vou tentar me lembrar. Ok, Adolfo, lembrei agora aqui da, de, de que estava tentando lembrar, é, agradecer ao professor Alessandro Garcia, da PUC-Rio. É, que foi, um, foi um encontro interessante, porque eu estava num, num um dos SBES, na época que estava no mestrado, e mestrado e doutorado participava bastante do, do SBES, na época que ainda era separado, não, não tinha CBsoft, e estava apresentando um concurso de, de teses, no um workshop de teses de dissertações dos SBES, e aí estava lá o Alessandro na plateia, e, e ele achou interessante a minha ideia de, de mestrado, e aí ele resolveu, ah, vamos conversar ali, vamos", aí acabou saindo assim da conferência depois da sessão, eu e o Kleiner também, na época, que o Kleiner fazia, o Kleiner Farias, que fazia mestrado na PUC, no Rio Grande do Sul, eu fazia mestrado na URGS, o Kleiner fazia mestrado com o Toassi, que hoje está na Federal do Rio de Janeiro, na época ele era da PUC-RS, e a gente foi conversar, eu, Kleiner e o, e, o, e o Alessandro, e dali surgiu uma colaboração, então eu passei a colaborar com o Eduardo Figueiredo, que na época fazia doutorado em Lancaster, com o Alessandro, né, que Santa é Alessandro estava em Lancaster, e o Eduardo está hoje na UFMG, e daí saiu uma colaboração que, se não fosse essa, eu não sei se eu terminaria meu mestrado. Porque Sim. aí eu passei a colaborar com o Alessandro, com as pessoas que col col colaboravam com o Alessandro, e quem conhece a área acadêmica de direito de software sabe que o Alessandro é um monstro. E e daí, e até um pouco no doutorado, a gente colaborou um pouco também. Então, agradecimento ao Alessandro também, a oportunidade de colaboração, Eduardo Figueiredo também. Eu defendi meu mestrado, no mesmo dia que o Eduardo defendeu o doutorado dele lá em Oncasta. Tá bom. Então, muito obrigado, Bruno. Foi um grande prazer conversar com você. E até a próxima. Valeu, Adolfo. Obrigado. Até.